Bem-vindo ao Calcule Comigo! Nesse vídeo vamos resolver um exercício que envolve EDOs de segunda ordem lineares homogêneas com coeficientes constantes e também equação do segundo grau. Vamos ao enunciado? O enunciado diz o seguinte, determine a solução geral da EDO, y'' mais 4 vezes y'' mais 4y igual a zero. Então o nosso desafio vai ser encontrar qual é a solução geral dessa equação diferencial. Observe que essa equação diferencial é uma EDO de segunda ordem, já que y duas linhas significa a derivada da derivada de y. Então temos aqui uma derivada segunda, temos uma derivada primeira e temos o elemento y sem ser derivado. Vamos lembrar o que significa a solução geral de uma EDO e como podemos encontrar a solução geral para uma EDO de segunda ordem.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 tiver coeficientes constantes, nós podemos encontrar a solução geral da EDO utilizando uma equação do segundo grau auxiliar. Vamos ver como é isso funciona. Uma EDO a ser de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes, significa inicialmente que ela é uma EDO de segunda ordem. A ordem de uma equação diferencial é dada pela derivada de maior ordem expressa nessa EDO. Então, temos uma EDO de segunda ordem como 1A um vezes Y, duas linhas, mais um B vezes Y, linha, mais um C vezes Y, igual a D, onde os elementos A, B, C e D podem ser funções quaisquer. Nessa EDO, nós temos Y, que é uma função, Y', que é a derivada de Y, e Y', duas linhas, que é a derivada segunda de Y, ou seja, a derivada da derivada. Se nós tivermos a derivada de maior grau ser y duas linhas, então estamos tratando de uma EDO de segunda ordem. Agora temos que verificar quanto à sua linearidade. Uma EDO a ser linear significa que A, B, C e D são somente funções da variável X, ou seja, a sua variável independente dentro dessa expressão. Então, A, B, C e D, que poderiam ser quaisquer funções numa EDO de segunda ordem qualquer, para que a EDO seja linear, eles têm que ser somente funções de x. Além disso, queremos que a Edoa seja homogênea. A Edoa ser homogênea significa que o elemento d tem que ser igual a zero. Então, nessa forma de escrita, do outro lado da equação, no lugar de d, tem que haver um zero. Além dela ser linear, homogênea e de segunda ordem, nós queremos que ela tenha coeficientes constantes. Ter coeficientes constantes significa que A, B, C... São constantes. Eles, pela linearidade, já deveriam ser funções de x, mas vão, não podem ser quaisquer funções de x. Vão ser funções específicas, funções constantes. Então, no lugar de A, teremos um número. No lugar de B, teremos um número. No lugar de C, teremos outro número. E no lugar de D, precisamos ter zero para chegar nessa categoria de equação diferencial. Se isso acontecer, vai haver uma solução bastante simples para esse tipo de EDO. Se a Edo for de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes, vai ser possível escrevê-la numa forma geral como a que multiplica y duas linhas mais b que multiplica y linha mais c que multiplica y igual a zero. Como os coeficientes são constantes, a, b e c são números. Estes elementos sendo números, vai ser possível escrever uma equação auxiliar do segundo grau na forma a que multiplica m ao quadrado mais b que multiplica m mais c igual a zero. Então, nessa expressão, temos a que multiplica m ao quadrado, que é o mesmo a que multiplicava o y duas linhas, b que multiplica m era o mesmo b que multiplicava o y linha; e c era o mesmo c que multiplicava y. Essa equação é uma equação de segundo grau e é possível encontrar suas raízes. Para encontrar essas raízes, podemos utilizar a fórmula de Bhaskara, com m igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac tudo isso sobre 2a. Uma vez que forem encontradas as raízes dessa equação do segundo grau, a solução geral da EDO vai depender dos resultados das raízes. Então, para resolver uma equação diferencial de segunda ordem, nós vamos resolver uma equação auxiliar, que é uma equação do segundo grau, utilizando a fórmula de Bhaskara para encontrar suas raízes. Vamos ver como isso funciona. A solução geral da sua EDO de segunda ordem, linear, homogênea, com coeficientes constantes, vai depender das raízes da equação de segundo grau. Caso você tenha duas raízes m1 e m2 reais distintas, a solução vai ser y igual a constante 1 que multiplica e elevado a m1 vezes x mais a constante 2 que multiplica e elevado a m2x. Então, caso você encontre duas raízes reais, dois números, o número que você encontrou para m1 vai ser substituído no lugar de m1 na expressão da solução geral. O número que você encontrou para m2 vai ser substituído no lugar de m2 na expressão da solução geral. Caso você encontre uma raiz única m, você vai ter y igual a c1 que multiplica e elevado a mx mais c2 que multiplica x vezes e elevado a mx como a expressão da solução geral ddo. Observe que, no seu segundo elemento, é necessário multiplicar por x a sua constante e o seu e elevado a mx. Então, essas duas soluções gerais são distintas. Se você tiver raízes complexas, como raízes da sua equação do segundo grau, vai ter algo do tipo m igual a alfa mais ou menos beta i, onde i é igual a raiz quadrada de menos 1. A expressão que vai descrever a solução geral da EDO vai ser y igual a e elevado a alfa x, que multiplica constante 1 vezes cosseno de beta x, mais c2 vezes seno de beta x. Lembrando que na expressão do número complexo, você tem uma parte real, que vai equivaler ao alfa, e uma parte imaginária, que vai equivaler ao beta. Então, este número alfa vai aparecer no expoente do e elevado a alfa x, e o beta vai aparecer em dois momentos, um multiplicando o x dentro do cosseno e o outro multiplicando o x dentro do seno. Então, essas três são as formas de soluções gerais de EDOs lineares de segunda ordem homogêneas com coeficientes constantes, dependendo das raízes encontradas para a equação do segundo grau auxiliar. Vamos colocar isso em prática no nosso problema. Resolvendo o nosso exercício, temos a equação diferencial Y, duas linhas, mais 4y, linha, mais 4y, igual a zero. Essa é a Edo que temos que encontrar a solução geral. Sabemos também que a forma geral da Edo de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes é sempre um a que multiplica y, duas linhas, mais um b que multiplica y, linha, mais um c que multiplica y, igual a zero. Observe a similaridade entre essas duas formas. Por comparação, Podemos observar que no lugar de A, que multiplica y duas linhas, não aparece nada multiplicando o y duas linhas na nossa forma inicial da EDO. Mas podemos substituir isso por 1, já que 1 vezes y duas linhas é a mesma coisa que y duas linhas. Então temos A igual a 1. Multiplicando y linha, temos na forma de baixo B e na forma da nossa EDO 4. Então B é igual a 4. Multiplicando y temos na forma geral C e na nossa EDO, 4. Então, C é igual a 4. Sabendo qual é o valor de A, de B e de C, podemos escrever uma equação auxiliar. A equação 1 que multiplica m² mais 4 que multiplica m mais 4 igual a zero. Essa aqui é uma equação do segundo grau. E equações do segundo grau têm raízes que podem ser encontradas utilizando a fórmula de Bhaskara. Na fórmula de Bhaskara, já substituindo os valores de a por 1, b por 4 e c por 4, vamos ficar com a seguinte equação. m igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1. Então, essa é a expressão para as raízes da minha equação auxiliar. Uma vez conhecendo as raízes da equação auxiliar, eu vou conseguir descrever qual é a solução geral da minha EDO. Vamos lá. Manipulando a expressão das raízes da equação auxiliar, vamos ter m igual a menos 4, mais ou menos, raiz quadrada de 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 4, tudo isso dividido por 2 vezes 1, vai ser igual... A menos 4, mais ou menos raiz quadrada de 16, menos 16, dividido por 2. Isso porque o menos multiplicando 4 vai dar menos 4. O 4 ao quadrado vai dar 16 dentro da raiz, menos o 4 vezes 1 vezes 4, que também dá 16 dentro da raiz. Então, observe que aqui nós temos 2 vezes 1 no denominador, que também vai virar 2. Então, temos uma expressão mais simples para o m. Podemos reescrevê-lo como menos 4 mais ou menos raiz quadrada de zero dividido por 2, já que 16 menos 16 vai dar zero dentro da raiz quadrada. Então, podemos reescrever isso ainda como m igual a menos 4 sobre 2. Como 4 sobre 2 dá 2, podemos reescrever isso ainda como m igual a menos 2. m igual a menos 2 é a única raiz da nossa equação auxiliar do segundo grau. Então, como encontramos uma única raiz, vamos ter um determinado tipo de solução geral para a Edo de segunda ordem, linear homogênea, com coeficientes constantes. Vamos lá. A solução geral da nossa Edo vai depender da raiz encontrada, que é uma raiz única, m igual a menos 2. Então, se temos uma única raiz como solução da equação de segundo grau auxiliar, a solução geral da EDO vai ficar da forma: y igual a c1, que multiplica e elevado a mx, mais c2, que multiplica x, vezes e elevado a mx. Já tínhamos visto isso na revisão. Então, para escrever a solução geral da nossa EDO, basta tomar esse m igual a menos 2 e substituir no lugar do m da expressão da solução geral da EDO. Vamos ter y igual a c1, que multiplica e elevado a menos 2x mais C2 que multiplica x vezes e elevado a menos 2x. Então, o que temos aqui é a solução geral da nossa EDO. Só para relembrar, essa é a solução da EDO, que corresponde à equação diferencial de segunda ordem linear homogênea com coeficientes constantes, dada por y'' mais 4y'' mais 4y igual a zero. Se você quiser conferir o resultado para ver se ele está correto, Basta tomar este y, substituir no lugar do y da EDO. Derivar este y uma vez, você vai encontrar y', linha, substituir no lugar de y' linha na EDO. Pegar o resultado desse y', linha, derivar de novo e substituir no lugar de y' duas linhas dentro da EDO. Essa igualdade tem que se manter verdadeira, então essa expressão vai ter que dar zero. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Reitman. Mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior, você encontra em www.calculecomigo.com. Se você estiver no YouTube, se inscreva no canal pelo botão abaixo e veja os dois vídeos recomendados. Um deles é o meu vídeo mais recente e o outro é um vídeo que está relacionado ao problema que acabamos de resolver. Então nos encontramos na próxima. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Abraço!